Olá amiguinhos, para quem não me conhece eu sou o Mico E para quem me acompanha aí no canal há um tempo sabe que eu costumo fazer de tudo nesse canal Porém estava faltando um quadro, faltando fazer uma coisa que até hoje eu não tinha feito Que é algo de culinária Então acho que chegou a hora, sejam bem-vindos ao Mico Chef Música Bem amiguinhos, estamos criando este quadro justamente para sempre que eu for cozinhar, inventar alguma coisa porque eu sou uma pessoa muito criativa, quando dá até gordo sabe como é que é na cozinha é uma pessoa mais criativa do mundo E a receita que nós vamos fazer hoje, nós vamos chamar de M ao cubo que significa massa maluca do Mico, ou macarrão maluco do Mico, chamem como vocês quiserem. Ah mas tu vai fazer um quadro de culinária com cagão solto e barba e com o fogão sujo? Sim, o fogão está sujo. Sim, eu vou fazer assim mesmo, porque isso daqui é a vida real, isso aqui não é uma superprodução e a gente vai fazer o mais simples possível para as pessoas se identificar, porque na vida real é isso que acontece, né gente, a gente cozinha assim na hora correndo, porque ninguém mais tem tempo para fazer mais nada Bom, os ingredientes que nós vamos precisar são Aqui nós temos um tomate, uma cebola, alho, pimenta Esse molho madeira que eu comprei para não precisar fazer molho madeira Porque eu não sei fazer molho madeira Carne moída, a faca e também a panela com água Que você pode botar quanta água você quiser, contanto que não falte Aí um detalhe, a carne moída aqui no sul Nós carinhosamente chamamos de guisado Você pode até achar engraçado essa palavra e tudo mais Mas eu acho muito mais escroto quem fala Boi ralado ou vaca ralada, realmente isso é escroto Então fale carne moída ou então aqui no sul fale guisada mas É mais engraçado, é mais divertido, também é mais bonitinho Aí ah, não podemos esquecer também de apresentar o macarrão Porque afinal é o que nós vamos fazer, né? Bom, vamos começar ligando a água pra esquentar Você acende com isso ou então se você tiver um desse, eu adoro esse bagulhinho Ele toca lá e ele acende também Enquanto você esquenta a água, nós vamos picar aqui metade da cebola e o tomate inteiro aqui nós já cortamos a cebola e o tomate e aqui no microchef a gente não tem muita frescura então corta a cebola como tu quiser aí, pica ela, se quiser deixa miudinha se quiser deixa compridona se quiser deixa em rodela, faz como tu acha melhor depois que a água estiver fervendo, o que, que a gente vai fazer? a gente vai botar a massa divide para né se pega vareta aqui, parece aquele joguinho de pega vareta você divide mais ou menos assim, sei lá, mais ou menos. Larga aí de qualquer jeito e quebra ele pelo menos em quatro pedaços para te conseguir comer. depois Porque aqui ninguém é italiano, ninguém tem que estar tá chupando, enrolando massa no garfo. Muita frescura. Aí só quebra e, e larga ali. Bom, depois de botar a massa ali na água fervente, a gente deve esperar pelo menos uns 10, 11 minutos. E aí... Enquanto isso, a gente tem ideias improvisadas. Por exemplo, o que ficaria bom nessa massa? Bacon, claro. Então o que a gente faz? A gente pega e bota bacon. Bom, nós já temos todos os ingredientes aqui picadinhos, agora nós já poderíamos pegar outra panela e fazer o molho. Nós vamos pegar outra panela? É claro que não. Sabe por quê? Porque simplesmente sou eu que vou lavar a louça depois e eu não vou estar sujando o um monte de panela. Então nós vamos esperar a massa ficar pronta e botar nos corredores e depois que ela estiver escorrendo a gente faz o um molho naquela mesma panela. Então enquanto isso, amiguinhos, nós vamos arrumar a mesa. Enquanto você ainda está esperando cozinhar a massa, você pode também fazer aquele suco para acompanhar, né? porque alguma coisa tem que acompanhar, tem. Então vamos fazer um suco de laranja aqui, zero açúcar, porque é claro, é muito saudável, né? porque a gente tem uma mistura aqui de saudável com não saudável, a gente bota bacon, mas a gente vai fritar tudo no azeite de oliva, a gente toma suco zero, toma suco, a gente toma suco zero, então tudo tem uma parada assim. Bom amiguinhos, a nossa massa já está pronta Então a gente desliga o fogo um pouquinho Tira aqui da panela um pouco da água né? Antes de botar para escorrer A gente tira a água um pouquinho O excesso, né? Você pega aquele escorredor velho da sua avó E aí você pega e, e aí você escorre a massa com muito cuidado Para não se queimar E agora aqui a massa está quente Você não precisa deixar ela assim, não lava Porque é para manter ela quente E aí você dá uma leve passada de água e bota nessa panela O que? que a gente vai botar nesse panela? Você bota somente as carnes, no caso do bacon E O guisado O carne moída E aí pega uma colher de pau dessa E aí já mistura tudo, o bacon e o guisado A gente vai comer bacon, que não é saudável para a saúde, mas a gente vai fritar No azeite de oliva, para dar o equilíbrio da força Aquele que eu falei, né? Aí tá azeite de oliva ali E já põe tudo para esquentar Usando de novo aquele bagulhinho. E agora a gente tem que acompanhar atenciosamente enquanto a carne esquenta e tudo mais. Amigo, mas por que que tu botou somente o bacon com o guisado? E por que que já não botou a cebola e o tomate junto? Bom, amiguinhos, simplesmente porque a cebola e o tomate vão soltar uma água e aí vai acabar não fritando direito o nosso guisado, simplesmente por isso. E o bacon, ele vai soltando aquele gostinho, sabe? Aquela gordurinha queimando, vai soltando... Aí uh, fica tudo com vocês bem, como fica maravilhoso. É importante você dando uma mexida também, né? Pra ela não queimar e então. tal. Bom, amiguinhos, quando a sua carne moída estiver quase pronta, aí você pega e adiciona os outros ingredientes no caso, a cebola, o tomate, o alho e a pimenta e o sal a gosto, né? Que eu quase não cozinho com sal, eu já deixo isso bem avisado, na massa eu não botei sal e é por isso, bom, minhas, então vamos botar já o tomate e a cebola aqui, para dar aquele gostinho, um bonitinho aquele cheirinho. depois de botar tomate a cebola, vamos botar uma pitada de alho, pode ser com a faca mesmo a gente adiciona ali, pega aquela poncinha assim da faca, assim ó e taca na panela e a pimenta e o molho a gente vai deixar por último, então pega aquela colher de pau da sua avó também que também é, e vai misturando e fica tudo maravilhosamente bonito, bonito e colorido, olha como tá ficando colorido, olha como tá ficando colorido, a gente tira do fogo pra mostrar pros amiguinhos, e aí bota de volta no fogo, porque senão vai ficar Legal, né? Bom, amiguinhos, eu deixei o um tempo aqui com a tampa em cima, que daí ela dá aquela cozinhada legal mesmo em tudo que tá ali dentro. E agora chegou a grande hora de botar a pimenta a gosto. Então, taca a pimenta no bagulho, mas taca muita pimenta no bagulho pra ficar bom. Depois tacar aquela pimenta, dá aquela misturada. Soltar e enquanto ela cozinha, ela vai soltar suas sua, sua acidez. Isso tá ficando muito bonito. Amiguinhos. Olha, isso tá ficando a coisa mais linda do mundo. Olha a fumacinha saindo, olha a coisa mais boa. Tá ficando a coisa mais linda do mundo. Isso daqui, amiguinhos. Bom, aí quando você achar que isso tá quase bom, amiguinhos, aí você taca mais pimenta, você Taca muita pimenta. Pimenta, pimenta, pimenta, pimenta, vai com gosto quase só de pimenta, não dá nada. Se você tiver outro tipo de pimenta, taca também, taca tudo, tudo. Se você acha que faltou sal, taca sal parada, não dá nada. Taca sal para dar gostinho, para deixar mais salgadinho, não dá nada. Se você, de repente, no meio da receita se lembrou assim, tem um molho show sobrando lá em casa, toca também, bota também, bota tudo, bota, bota bastante. Bom amigos, depois de você mexer, mexer, mexer ali com todos os ingredientes ali a sua carne moída e ela já estiver mais sequinha, já não estiver mais com tanto líquido lá, tão úmido lá embaixo, aí significa que a sua carne moída está pronta. Vamos dar uma olhada, olha que coisa mais linda, mais feia de graça, tá coisa mais linda, esse meu guisado. Vamos dar uma provadinha, vamos ver como é que ficou. Ai, que medo, e nada. Ficou muito bom. Bom, amiguinhos, agora que a nossa carne moída já está pronta, finalmente nós vamos tacar um molho aqui, que é um molho madeira que eu botei. Vamos botar, não vamos botar demais, vamos botar metade só, pra ele não tirar todo o gosto da carne e a gente sentir, é só para misturrar. Da massa. E agora é só esperar até ele ferver este molho. E agora, amiguinhos, enquanto ferve aqui o nosso guisado com o molho madeira, a gente vai finalmente voltar a mexer na massa e vamos lavar ela para finalmente botar ela ali junto. E ficar tudo uma delícia, uma maravilha. E finalmente chegou a hora de nós misturarmos a massa que já está gelada com o guisado quente, com molho, a toca um pouquinho assim, vamos botar metade, que daí a gente mexe. Sabe aquele jeito louco que você via lá na sua escola, aquela tia da merenda mexendo a comida? Então você mexe daquele jeito louco também, assim ó, e fica uma coisa mais linda do mundo. Olha isso gente, olha isso, sério, olha isso, uma coisa mais linda, amiguinhos. Isso aqui tá maravilhoso, tem que Isso aqui tá maravilhoso. Bom, amiguinhos, agora é só esperar a nossa massa esquentar e ela já estará pronta e linda e maravilhosa. E aí a gente vai experimentar agora. Bom, amiguinhos, finalmente chegou a hora de nós experimentarmos a massa. Vamos ver como é que ficou. Veja ela, coisa mais linda sendo servida. Nossa, eu tenho comida para pelo menos dois dias agora, né? Então isso é maravilhoso. Minha nossa senhora, nem eu sabia que eu cozinhava tão bem. Meu chapéu, que que é isso? Hum, é muito bom. É muito bom. Meu Deus. Minha nossa. Amiguinhos, o aprendizado pra vida: o gosto das coisas varia conforme a quantidade de fome que você tá. E <risos> eu tô com muita fome. <risos> Bom, amiguinhos, é isso aí, eu vou comer o meu macarrão maluco, que, nossa, ficou muito bom. E se vocês fizerem aí, chegarem a fazer essa receita, uh, postem nas redes sociais com a hashtag MicoChefe. Espero que vocês tenham gostado aí da ideia desse aqui, um novo quadro. Não esquece de compartilhar aí com seus amigos e se inscrever no canal aí, vídeos segundas, quintas e nos sábados eu faço lives nas redes sociais. Então é isso aí, amiguinhos, beijos e até o próximo vídeo.